Quando a gente fala de foco, a gente fala muito de uma emoção que é presente demais hoje em dia, a ansiedade. A ansiedade tem total relação com a falta de foco, com a dispersão, uma emoção que tem muita relação com a mente no futuro. Então eu saio do presente, eu saio do aqui, do agora, do que eu posso fazer, do que está na minha mão, do que está no meu controle. E a minha mente simplesmente devaneia num futuro hipotético qualquer. Mas e se der certo? E se não der? E se eu escolher isso aqui e tiver uma coisa melhor? Por causa disso, eu acho que vale muito a pena você trabalhar as emoções. Algo que eu e eu sei que o Clayton faz muito também, é exercitar essa atenção plena. Por exemplo, a rotina matinal de meditação, né, de exercícios físicos, muda. Toda a sua rotina e os seus resultados Se você começar a sua manhã de um jeito que você está mais presente para as coisas Você está mais vivo para o que está acontecendo Isso aqui não está fazendo bem para mim Isso aqui eu acho que eu posso deixar para depois Você uhum. vai ter melhor as suas emoções Você vai controlar a sua ansiedade Você vai estar tá mais presente, mais em paz com aquilo que você está fazendo ali É né? Menos ansioso com o que você não está fazendo. Eu acho que isso é muita coisa também. A gente subestima essas pequenas coisas né, no dia a dia. É comum a pessoa subestimar acordar cedo, arrumar a cama. Às vezes a galera não entende que esses pequenos hábitos não são só hábitos pequenos, eles são hábitos angulares, né? eles ancoram uma, uma série de respostas fisiológicas e de comportamento para a tua mente, para tudo. Não é só arrumar a cama, você está dizendo para o mundo que você é a pessoa que acorda antes de todo mundo, que está preocupado em ser excelente.